Oi, esse é um vídeo de agradecimento e também de compartilhamento de alguns marcos que atingimos. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. E para comemorar, vamos de um sambinha com o Zeca Pagodinho. Acontece que nós estamos chegando no 60 vídeo. Até agora foram feitos 60 vídeos, o que é um marco para mim nesses últimos meses, e ao mesmo tempo no Facebook nós chegamos aos mil seguidores e no YouTube aos 200 seguidores. Eu quero trazer alguns números para vocês porque eu acho essa história legal e é esse o agradecimento. Olha, no momento são 1.008 pessoas que curtiram a página Ciência Terra Nova no Facebook e outras 1.053 pessoas estão seguindo a página, a gente tem aí entre 10, entre 10, 20 e 30 inscritos por semana, Porra, isso para mim é muito legal, porque é quase uma sala de aula por semana, eu sou também professor, e a oportunidade então de estar tá conversando, é, não que vocês sejam alunos, não que eu esteja no papel de professor, mas é, é uma troca legal aí, é a possibilidade que essa ferramenta traz para a gente, de expandir as coisas, de atingir um público maior. Esses 60 vídeos dão mais ou menos aí umas, uns 600 minutos de gravação, ou seja, umas 10 horas de vídeo gravados até agora. Essas 10 horas já foram assistidas 160 horas no Facebook e outras 582 horas no YouTube. Ou seja, eu estou produzindo vídeos que me demandaram, no total de vídeo, 10 horas de trabalho. Lógico que tem um punhado de trabalho antes disso, mas são 10 horas de vídeo, e essas 10 horas já frutificaram em outras 160 horas no Facebook e outras 582 horas no YouTube, o que é muito legal, para mim é muito legal. E acredito que para muitos de vocês tenha sido legal também, porque a gente vem abordando um cunhado de temas aqui, é, tanto coisas um pouco mais técnicas, quanto coisas de reflexões e nós vamos continuar em cima disso. Tem vídeos chegando aí, respondendo alguns questionamentos que, que o pessoal tem feito em relação à compra de terra em, em área rural, nós vamos abordar sobre isso, mas esse aqui é especificamente para agradecer. Senhores e senhoras, muito agradecido. Eu sou o Evandro Sanguineto, espero contar com vocês na sequência dos vídeos. Se tiverem estiverem curtindo, dá um joinha, um like, um gostei. Chama o pessoal, compartilha as coisas que a gente tem visto aqui. O conhecimento precisa percorrer o mundo. Nós estamos fazendo a nossa parte. Façam onde vocês também compartilhem. Chama os amigos.